Então, no vídeo anterior, eu mostrei um pouco sobre a história lá do, do XP, do Kent Beck, E Agora eu vou falar sobre a questão do, do XP. Né, que é então, uma das questões que a gente falou, que é, que é muito importante para você receber bem as mudanças, é a questão do feedback rápido, né? Então, basicamente, o XP, o Action Programming, é um conjunto de boas práticas para que você tenha feedback rápido, para que você possa colher bem mudanças. Então, eu vou destacar aqui somente duas dessas boas práticas, uma que está relacionada, na verdade, eu acho que está lá como duas separadas, mas é a questão de testes e refatoração e a questão do cliente sempre presente. Então, lembrando, essa questão do cliente presente, você tem que lembrar do contexto da época. Né? Você tinha, por exemplo, uma equipe, olha, aqui eu estou marcando com um D as pessoas que são homens, mulheres, que são desenvolvedores na equipe. E a ideia do cliente presente, o cliente sempre presente, era ter uma pessoa que fazia parte do cliente. Então, aí você tem que pensar em uma ideia de que você tem uma empresa desenvolvendo, outra empresa é a cliente que quer aquele sistema desenvolvido, ou dentro de uma empresa só, mas você tem um setor que é o cliente, o um setor que é o, o, o que está desenvolvendo. Então, é nesse contexto que você tem que pensar do cliente sempre presente. Então, a ideia do do, do Kent Beck era que esse cliente estivesse lá fisicamente. Então, ele estaria lá sempre, junto, no, no mesmo espaço físico, que é a equipe de desenvolvimento. Claro que hoje em dia isso cada vez faz cada vez menos sentido, porque as pessoas, somente agora no meio da pandemia, não estão fisicamente no mesmo lugar, mas esse era o contexto da época. Hoje em dia você poderia até pensar que essa prática até é mais possível, porque esse cliente sempre presente poderia estar simplesmente, simplesmente no no mesmo grupo de, de Slack, de, de Telegram, de Discord, sei lá, alguma coisa, onde toda vez que o pessoal de desenvolvimento tivesse alguma dúvida sobre o que precisa fazer, manda uma mensagem para o cliente e o cliente responde o que é que precisa ser feito. Agora, mesmo assim, isso aqui, essa ideia do cliente presente, ele está ele relacionado com esse contexto de você estar tá desenvolvendo software para alguém, que obviamente nem sempre é o caso, às vezes o o Cliente, então você tem uma equipe de desenvolvimento fazendo um sistema para várias pessoas. Como é que você vai escolher quem desses aqui é o seu cliente? Você então, nem tem um contato, você está fazendo um aplicativo para colocar numa dessas lojas de aplicativo da Android, da Apple ou um site. Você não tem um contato direto com o um cliente para que ele possa dar um feedback imediato do que você precisa fazer. então Veja, tudo depende muito do contexto onde você vai fazer as coisas. Agora, com relação a TDD, é, quer dizer, aí, em primeiro lugar, TDD é um processo, aqui eu rascunhei a ideia básica do TDD, que é a seguinte, que está lá naquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem, então, você escreve um teste, vê o teste falhar, então, Escrever escreveu o teste. teste. Então isso aqui esse já, já supõe a ideia, ideia já, já, já pressupõe que você que tem um... alguma biblioteca de testes automatizados onde os seus testes vão poder ser escritos como código, como qualquer outro código do seu sistema. Uma vez que você escreve esse teste, é importante, segundo a rotina do TDD, do Test Driven Development, do desenvolvimento guiado por testes, que você veja o teste falhar. Então você tem alguma coisa que você faz lá, executa o teste, ele diz, olha, falhou. Para só depois, ah, sim, claro, antes de você escrever o teste, você tem que pensar, e, e todos os diagramas de TDD tendem a simplificar um pouco a ideia. Assim, antes de você escrever o teste, você tem que pensar, não, eu vou escrever o teste para quê? Que funcionalidade que eu quero escrever? Porque só faz sentido eu escrever o código da funcionalidade se eu souber que funcionalidade é que eu quero escrever. Então, por exemplo, um exemplo que eu usava em minhas apresentações no passado era a ideia de um calculador. Então, eu quero criar uma calculadora que recebe dois números e retorna o resultado da soma. Um exemplo bobo, um exemplo bobo, um toy problem. Mas assim, Então, o meu teste seria o seguinte: olha, quando eu somo 2 com 2, o resultado é 4. Então, eu escrevo o teste dizendo que a soma de 2 com 2 é 4 eu vejo o teste falhar, porque eu ainda não implementei, então não vai acontecer nada, aí eu escrevo o código, que vai chegar lá, 2 mais 2 é 4, ou x mais y, é o resultado de x mais y. Aí eu rodo novamente os testes, então isso aqui é, é muito importante, quer dizer, os testes que você escreve, como eles são códigos, eles, você vai poder guardar eles, para executar quantas vezes você quiser, então aqui, nesse momento que você executou, o teste falhou, aqui, se você... Codificou corretamente, o teste passou. Por que é importante ver o teste falhar? Porque se você escreve um teste que você espera que falhe e ele passa, isso é um feedback importante. Da mesma forma, se você escreve um teste, vê ele falhar, escreve o código que você acha que vai fazer ele passar. Aí você vai aqui na parte que você deveria ver ele, ele passar e não passa, então, eu esqueci, você tem que voltar aqui para a parte de escrever o código. Se passar como esperado, às vezes você escreve um código que faz o teste passar, mas que não é a forma ideal de ver o teste passar. Então, às vezes, esse código aqui pode ser melhorado. Então, aqui que entra a refatoração. Veja que só faz sentido fazer refatoração quando todos os testes estão passando. Essa é a ideia do, do TDD. Você só faz refatoração nesse momento. Refatorar... É você reescrever um trecho de código que já está funcionando, para manter ele funcionando. Então, a prova de que a sua refatoração foi bem sucedida, é quando você roda os testes e eles passam novamente. Aí, depois que você refatorou e viu o teste passar, claro, você pode refatorar uma vez, passou, refatora mais um pouco, passou. Mas depois que você termina, estou tô, tô satisfeito, aí você vai escrever um novo teste. Então isso aqui seria o esquema básico do, do TDD, Test-Driven Development. Enquanto eu estava pesquisando aqui, eu vou colocar esses links na, na descrição, olha, isso aqui é, é uma página é bem antiga, chama Extreme Programming, a Gentle, Gentle Introduction. introduction. Então, olha, a primeira aqui não, aqui ele fala do primeiro projeto XP, que foi em 1996, essa página acho que é um pouco mais nova, começou em 99, criada por Don Wells, então, é uma explicação bem detalhada do, do XP, e veja que aqui tem a, aquela, a ideia do cliente sempre presente, the Customer is always available, que ele fala de outras práticas, como histórias de usuário, e tem esse gráfico aqui mostrando as diversas fases de XP de acordo com esse site, né? não, não sei se está exatamente, é, se tá exatamente igual ao livro do, do Kent Beck, até porque por ser de 2000, né? o livro do, a nova edição do livro do Kent Beck é de 2004, Aqui, ó, em português, eu já coloquei lá no outro vídeo, mas tem aqui ó, as várias práticas do, do XP em português, jogo de planejamento, fases pequenas, metáforas, design simples, testes de aceitação. Veja, não está falando de TDD, está falando de testes de aceitação, que são testes construídos pelo cliente, um conjunto de analistas de testadores para aceitar um determinado requisito do sistema. Então, são aqueles testes que você escreve, possivelmente, antes de, de fazer todo o sistema, eles você, você vai fazer, fazer isso aqui, aqui se, se você, você é, passar, passar em todos, todos esses, esses testes aqui, então está satisfeito, é isso que eu queria. Então aqui, ó, semana de 40 horas, eu acho que isso aqui é uma coisa que no XP, na versão 2, saiu... Não, na verdade é, na, na versão 2 eu acho que está com esse nome, e na versão 1 está com esse nome, mas aqui eles, na tradução eles não colocaram propriedade coletiva, programação pareada, então tem as várias práticas aqui, integração contínua, por falar nisso, eu acho que eu vou, vou deixar para vocês um episódio que saiu hoje do podcast hipsters.tech, que é justamente sobre integração contínua, deploy contínuo e GitHub Actions, é meio que um... um ele fala muito das coisas que tem no, no, no GitHub, mas também fala... Logo no início ele fala dos conceitos, então se vocês quiserem escutar, vocês podem escutar só os primeiros 5 a 10 minutos, não lembro quanto tempo dura, onde eles explicam esse conceito de integração contínua e deploy contínuo. Então veja uma coisa que lá em 99 o Beck no XP já estava falando, e hoje é prática comum dos desenvolvedores de software. Esse aqui é um outro site que eu achei lá no Web Archive. Com do Ron hum hum hum Jeffries, que é o um cara também histórico aí no, no XP, falando sobre vários conceitos básicos de, de XP. Esse aqui é a mesma coisa. Ah, o que eu, eu, eu acho interessante aqui é que em 2005 ele participou de um podcast. Provavelmente isso aqui já deve estar fora do, do ar, mas é interessante também. Existiu uma página brasileira sobre XP, olha, em 2001. Então, eu acho que é o, é o primeiro, de novembro de 2000. Eu acho que é, né? Você consegue ver a versão que está guardada no web archive da página xp.com.br. Essa página foi criada pelo Klaus Wusterfeld, uma empresa paranaense Objective. Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês. vai é A partir desse link vocês conseguem ver as versões mais recentes. Também é, sim, uma coisa que eu. Está lá no texto aqui o XP ele tem essa ideia de valores, né? São as coisas que orientam as práticas. E aqui veja as práticas que eu deixei aqui. Só em primeiro lugar. Obviamente, até pela idade desse, desse site aqui, ele é de 2001, as, as práticas são as práticas da versão do XP. Veja, está aqui, ó Test First Design, que é o Test Driven Development. É um, é um nome diferente para o Test Driven Design. A refatoração. Os nomes das práticas aqui estão em inglês. Ah, isso aqui é só ó, o site lá da biblioteca. Isso aqui não é relevante. Ah, sim. Isso aqui são aqueles slides que eu coloquei lá no, no outro vídeo sobre as práticas Cada um dá um nome um pouco diferente. Aqui ele só chamou de testes, ele não chamou de test-driven design, mas está aqui, ó. Ele chama aqui de cliente junto aos desenvolvedores, semana de 40 horas. Então, essas aqui são as práticas. Veja, a numeração ficou aqui errada no, no PDF. Mas, em algum momento, ele vai chegar aqui e vai colocar as práticas no na versão 2. Aqui, ó. A versão 2 tem alguns nomes. Essa aqui... Ah, não. As práticas foram reportadas... Ah não, não está aqui, você estava nesses slides, mas tem material que mostra a associação entre as práticas e o... as práticas da versão 2000, 99-2000 e a versão 2004. Aqui, novamente, outro aqui, esse aqui eu já mostrei para vocês. Teste de aceitação também está aqui. Ah, isso aqui eu achei interessante. É um post de 2000 do Ron Jeffries, que escreveu... Ele não escreveu o livro Extreme Programming Explained. Claro, foi do Kent Beck, mas ele escreveu um outro livro. Deixa eu colocar aqui que vocês vão, vão poder ver. Ron Jeffries Extreme. Bom, sei, esse livro não é... Ah, ele escreveu esse livro em 2004, Programação, Aventuras em Programação Extrema em C Sharp, mas o que eu tava pensando é esse aqui, Extreme Programming Installed, então é, de, é do Ron Jeffries com mais duas pessoas, e foi uma série, de, de XP Series, uma série de livros sobre XP que teve na época, então, é um livro de 2000, então o Ron Jeffries é esse cara, e... Pelo que eu estou entendendo aqui, ele participou, ele foi um dos criadores, junto com o Ketbeck, do Extreme Programming que surgiu nesse projeto C3 lá na Chrysler. Então aqui é interessante porque você vê como era o ambiente de trabalho deles na época. Veja, uma mulher, um homem aqui, várias pessoas, todo mundo no, no mesmo espaço, aqui tem, tem um quadro que... Então, aqui, ó, novamente, o, o ambiente de trabalho. É interessante que na época eles se preocuparam... E fazer isso aqui, né? Registrar como era o ambiente de trabalho deles. Uma coisa que eu acho interessante tanto do Ron Jeffries quanto do Kent Beck é que eles são meio que filósofos do desenvolvimento de software. Então eles ficam falando essas frases de efeito. Até, olha aqui, antes de mostrar o perfil deles, olha tem esse perfil no Twitter chamado Programming Wisdom, sabedoria da programação. Tem é uma frase do Ron Jeffries que é: Code never lies, comments sometimes do. Então, o código nunca mente, os comentários às vezes mentem. O que faz todo sentido, mas é interessante que tem gente aqui, esse cara aqui que eu não sei quem é, mas ele, ele diz: Olha, nem sempre assim, os, os comentários podem dizer o objetivo do código, o código pode não, não conseguir fazer isso. Então, tem toda uma discussão a partir de uma simples frase do Ron Jeffries. E tá aqui no Twitter, como o Ron Jeffries, ele tem 39.643 seguidores, está aqui desde 2008 e obviamente ele não fala só sobre XP Shakespeare ele fala bem mais, sobre bem mais que isso olha, ah, ele escreveu esse livro aqui, não, esse livro é de outra pessoa aqui, é do James Shaw ah, mas eu achei interessante porque esse aqui é de 8 de agosto e... Eles estão lançando a segunda edição desse livro, A Arte do Desenvolvimento Ágil. Eu ainda tem público para isso. Ele fica falando também sobre política, aqui no Twitter, normal, as pessoas técnicas misturam política com coisas técnicas. Mesma coisa, esse aqui é o, é o Kent Beck. Ele já tem mais seguidores, 158.634. E aí eles falam sobre questões de produtividade. É... Várias outras coisas. E é isso, eu acho que vou deixar todos esses links na descrição. E daqui a pouco eu vou postar lá no Discord. Quer dizer, já vai estar lá um, um link sobre a atividade que a gente vai fazer e a gente se encontra para reunião ao vivo por volta de um e-mail.